Aprenda nesse vídeo como fazer alongamento de unhas de fibra de vidro. Assista até o final que terá uma dica incrível para vocês, meninas. A técnica é feita a partir da aplicação de fibras de vidro em gel para moldar alongamentos das unhas e precisa secar com a ajuda de uma luz UV, que eu acho que muitos de vocês conhecem. Esse método permite que a fibra se adapte à sua unha, deixando o formato bem natural, que as clientes amam, né? diferentes e pré-prontos. Muita gente pergunta, mas se vai gel? Por que não fazer a unha de gel? Apesar da camada de gel nas unhas, a unha de vidro é mais fina. A principal diferença entre as técnicas está na hora do molde. Enquanto nas unhas de gel, as camadas aplicadas que dão o formato e tamanho das unhas, a fibra é feita de comprimentos de fios. Além disso, diferentemente da de gel, você não precisa retirar em um salão especializado, mas pode tirar em sua casa com acetona. Além de poder frequentar manicure normalmente e utilizar esmalte comum, ela não será afetada. Esse é o benefício da unha de vidro, entendeu? A unha de fibra de vidro pode durar dois meses. O ideal é fazer a manutenção a cada 20 dias, para ter elas lindas sempre. Vale ressaltar que por ser um processo longo e com uma boa durabilidade, isso pode afetar no valor da aplicação. Então meninas, para você que quer ingressar nesse ramo, para você que quer começar, é uma dica maravilhosa. É uma coisa que você precisa muito saber. É um ramo que está lucrando bastante. E olha isso, em média. Olha isso meninas, que querem ingressar nesse ramo, em média. O processo custa entre 250 e R$ reais pela aplicação da fibra de vidro. E a manutenção varia entre 50 e 80 reais. O lucro é incrível, não é? Imagina você fazer chutando baixo uma aplicação por dia. R$ 250,00 a R$ por dia. É um lucro maravilhoso. Como eu disse no início do vídeo, eu tenho uma surpresa para vocês. Vou deixar na descrição desse vídeo, para vocês que querem ingressar nesse ramo, o nosso curso completo para você se tornar uma manicure de sucesso e renomada. Com o nosso curso, você vai aprender não só como fazer unha de fibra de vidro, alongamento de unhas em gel moldado com curvatura, alongamento de unha de gel tips, acabamento slim ultra fina com efeito natural, alongamento de unha Acryliflix Nova York, Muitos de vocês devem conhecer. Também você vai aprender como fazer pontos de tensão, como montar o molde para o alongamento, manutenção do alongamento, remoção do alongamento e muito mais. E com a conclusão do curso, você receberá o seu lindo certificado para você exibir no seu salão, nas suas materias, para você, você se sentir orgulhosa de você. Então não perca mais tempo por medo de tomar a decisão. Vou deixar o site oficial na descrição do vídeo, fixado nos comentários do vídeo. Espero vocês lá, meninas. Até o próximo vídeo.